A Maria é professora. Frequentemente ela tem de produzir materiais para as suas aulas, mas tem dificuldade em encontrar recursos que possa utilizar livremente. Hoje ela tem de encontrar imagens para ilustrar uma apresentação que está a construir, mas ela não acha correto utilizar imagens que tenham direitos de autor. Os professores brasileiros, ao organizar os materiais didáticos, enfrentam as mesmas dificuldades de Amélia, a professora portuguesa. Mas agora ela encontrou os recursos educacionais abertos. Mas o que são os recursos educacionais abertos? São recursos digitais, partilhados na web, produzidos por e para educadores e todos os que querem aprender. Podem ser vídeos, músicas, fotos software e aplicações, e-books, textos, cursos online, uma infinidade de coisas. No curso REA Educação para o Futuro, vamos conhecer os recursos educacionais abertos, saber onde encontrar, selecionar, adaptar e organizar materiais e atividades didáticas. Para isso, será necessário saber um pouco sobre direitos autorais e licenças abertas. Que bom! Encontrei mesmo o que precisava. Vou poder acabar o meu trabalho rapidamente e poupar imenso tempo. Agora quero partilhar o meu trabalho para que outras pessoas o possam utilizar, aprender com ele e até melhorá-lo. Vai ficar disponível para todo mundo. Como é de fazer? Que licenças devo usar? Esta, esta, esta ou esta? Já sei. Esta. Tenho que respeitar as licenças das imagens que usei, mas todos vão poder usar o meu trabalho na mesma. A Amélia também já conhece as licenças abertas. Estou tão contente por ter descoberto os recursos educacionais abertos. Vamos poupar muito trabalho e melhorar a qualidade das nossas produções. Muitos professores vão poder poupar muito tempo na preparação das suas aulas. Muitos investigadores vão ter muito mais informação à sua disposição. E as pessoas que não têm possibilidade de se deslocar às escolas ou às universidades vão poder aprender de forma gratuita e melhorar a sua educação. Os recursos educacionais abertos abrem um mundo de possibilidades. Thank <laughs> you.